Olá pessoal do curso moldespet.com Então hoje a gente vai imprimir a cama redonda No outro vídeo a gente imprimiu o biquíni bunda rica, né? Uma a uma, agora a gente vai imprimir a cama redonda Vem comigo, vamos lá Cama redonda, você vai encontrar Então, na pastinha da cama redonda Você vai encontrar esse passo a passo aqui, tá? Uma foto com esse passo a passo aqui Ok? Isso aqui você não precisa imprimir. Vamos imprimir o tamanho 1. Ela é cinco tamanhos. Então, tá aqui o nosso molde, né? Você vai receber os mo o molde assim. Cada tamanho vem assim, tá? Apresentação, os moldes. E a o passo a passo. Ok? E a forma de imprimir, né? Como você vai imprimir. São, a, É assim que você vai receber os teus moldes, tá? Então, você vai imprimir. Já lembrando que o teu Adobe tem que estar tá atualizado. E esse molde você tem que imprimir pelo computador, tá? Lembrando vocês que o Adobe de vocês tem que estar tá atualizado, tá? No curso tem o um link pra vocês atualizar o Adobe, tá bom? E... E pelo computador, tá? Vocês têm que imprimir pelo computador. Então, vocês vêm aqui a mesma coisa. Vão em tamanho. Tamanho real. Saiu fora, né? Tamanho 1. Tamanho real saiu fora. Quando sai fora, você tem que vir em pôster, tá? Pôster vai dar 6 a 4, tá bom, gente? Vocês querem só o um molde. Vocês não querem apresentação, nem o um passo a passo, nem... A, a última folha Vocês querem só o molde, o nosso molde tá na folha 2 Você vem aqui em páginas Páginas Página 2 É só essa que você quer É só a página 2, então vai dar 6 a 4 Vocês vão colar essas 6 a 4 Uma na outra e depois cortar E pronto, tá bom? Então, tamanho 1 um vai dar 6 a 4 Ok? Aqui eu já ensinei pra vocês como que vocês Vão imprimir caso você queira só o molde Vamos para o tamanho 2 Tamanho 2 aqui, você vai imprimir. Tamanho. Tamanho real. Saiu pra fora. Tamanho real, saiu pra fora, vai em pôster. Pôster vai dar 8 a 4, tá? Você quer só a página 2, você vem em páginas. Eu quero só a página 2, que é onde tá o meu molde. Assim, eu vou estar tá economizando a 4, tá? Assim, você estará economizando a 4, você vai imprimir só os moldes. Então, vai dar 8 a 4. Tamanho 2 vai dar 8 a 4, ok? Vamos pro tamanho 3. Abriu o tamanho 3, vai imprimir. Tamanho, tamanho real, saiu pra fora, pôster. Pôster, meus moldes vai dar 8 a 4. Então, tamanho 2 e tamanho 3 vai dar 8 a 4. O mesmo tanto de folha que vai dar no tamanho 2, vai dar no tamanho 3. Tá, 8 a 4. A mesma coisa, você vem aqui, seu molde tá no na folha 2. Você vem em páginas, páginas. Eu quero só a folha 2. Vai imprimir só os moldes, tá? Tamanho 3 vai dar 8 a 4 também, ok? Vamos para o tamanho 4 agora. Estamos imprimindo a cama redonda. É o nosso molde que está lá no nosso curso no moldespet.com. Você vai imprimir. Vem em tamanhos, tamanho real, tamanho real ficou fora, tudo pra fora, você tem que ir em pôster. Vai em pôster. Foi em pôster, os nossos moldes aqui vai dar 12 a 4. 12 a 4 Para você fazer o tamanho 4 dessa cama, tá? 12 a 4, o nosso molde tá na, na folha 2, você vem em página, páginas vai 2. Só vai imprimir os moldes, vai dar 12 A4 aqui. Depois você vai colar uma na outra para dar essa essa tela aqui, tá? Vai dar essa tela aqui depois você só corta. OK, gente? Então, tamanho 4 vai dar 12 A4. Vamos imprimir a nossa 5, nosso último tamanho da cama redonda. O molde que está lá no curso, lá no pet.com, Vai imprimir. Tamanho Tamanho real. Saiu para fora aqui é pôster. Oster vai dar 12 a 4, tá? 12 a 4 para os teus moldes Você vem aqui, você quer só o molde Só imprimir onde tá os moldes Que é a página 2 Então você vem em páginas Página 2 E você vai imprimir só os moldes 12 a 4 Depois você cola todas as a 4 aqui Deu essa tela aqui Você corta tudo onde tá ali para cortar E talha no teu tecido E faz a tua cama Tá bom, gente? Então, tamanho 5 e tamanho 4 vai dar 12 a 4, ok? Então, é isso, gente. Hoje eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, aqui do grupo do moldespete.com, pra mostrar pra vocês como imprimir a cama redonda. A gente já tem o um vídeo do biquíni, né? Então, é isso. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.